E aí oh, oh seu Noc! Beleza rapaziada, de volta aqui com o nosso residente... Oh meu Deus, já tio? Oh meu Deus, Sadler? ó, ó. O cara do mal tio, oh não tem como! Parece que você matou o Krauser também. também, é claro, Johnny! Uh, o que você está falando? mas <risos> graças é hum. oh, a você mas oh, eles olhiam. you were just using him right from the start. oh, I must hand it to you. you've demonstrated quite a bit of promise by killing Crowther. oh meu deus. when your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. ok tio oh, Leon, faz alguma Afinal coisa. unfortunately I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. isso lheu <risos> Enjoy your smart mouthing while you can. Oh meu Deus do céu, ele é provocador, hein? Leon, não escuto o que esse Loki tá falando. Vamos simplesmente continuar. Como que é o negócio? Rapaziada, bazooka, flecha, metralhadora e um monte de Loki altamente armado, hein? Vamos se ligar. E aí, tio? O quê? Vale isso, Leon! Rapaziada, ó. Oh. Truta, tio. Eita nós, Ei, no truta do mal. É tipo. Desculpa, eu te isso, tiozinho. Rapaziada, temos um truta de helicóptero hein, altamente armado e profissional. Ô oh, meu Deus do céu, tá entortando tudo, hein? Rapaziada, vale isso? Pode, ah, Mas O cara tem um helicóptero cheio de munição, o que, que ele faz? Derruba caixa d'água, tio! Ah, oh, o cara doido tio, oh, meu Deus do céu! Aí, seus lock, é bom que você está esperto, hein? Ó, Olha aqui, olha, o que que manda! Oh, meu Deus, podiu tudo, hein? Não sobrou nada! Claro, Rapaziada, momento intrigante e profissional. É, Vamos se ligar que nós temos um truta altamente armado. O quê? Oh, tá zoando, tio. Calma aí, não posso ficar feliz um minuto? Oh, jogo pilantra. É sim. Pera aí, Deixa eu sair daqui pelo menos. Ô Leon! Tio, os caras é forgado mesmo, hein? Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, o tiozinho demorou para tirar nos caras, hein? Vamos refletir, hein? Oh, plantinha, pelo amor de tal, estava na hora. Olha, não tem como pôr esse negócio? Não, tio? Entra aí dentro, deve ter altos itens do amor, hein? Ô, oh, jogo pilantra, beleza. Vamos continuar por essa parte aqui. Rapaziada, mais! Oh, meu Deus, sem mais altos, cara. Olha o helicóptero. Faz uma coisa, helicóptero. Bota pra atorar. Oh, Vamos ficar de campana aqui, ó. Oh, de boa. Vou pegar um porão dos cara. Oh! oh, Leon! Rapaziada, esse, é, esse taca bazucada, tio. Oh, Leon, pelo amor de Deus. Rapaziada, as duas plantas que tínhamos economizado <tossos> já vai ser combinada, purificada e tomada pelo Leon. Oh, meu Deus, o jogo pilantra, hein? Ai! <tossos> ficar esperto, hein? Eu um lock aqui. Ó, oh, ó, oh, olha o dele aqui, ó. Oh. Oh, meu Deus, é agora! Agora, helicóptero! Eu esperto, tio! Olha eu! 20! explodiu o camara, hein? Você explodiu o seu camara, seu Loki. Mas é, bom de peito mesmo, Vamos de peito. Mas o cara tá muito Loki, tio. Não adianta esperar não, é pior. E aí, tio, e onde é? O cara já atirou em nós também! Explodiu o local inteiro! Vira ali, eu não tô entendendo mais nada, beleza. Oh, meu Deus, vale isso! Não, não me esquece! Beleza, o cara vai vir pela... Oh, ele chega pulando aí! No mal mesmo, hein, tio! como o seu tá dentro do meu olho! olha ali um, pula a janela ali, oh! Oh, trancou! Tem um... Oh, Vamos ficar esperto Opa, esperto esse zóia, Olha isso aí! Ai, ai, ai, ai. Oh, oh, meu Deus! Oh, curubim! Vai, logo pronto. Rapaziada, vamos ficar no pique aqui, hein? Nossa senhora! Vai, tá, tá difícil sair do pique, tio. É, é, é tipo Rambo agora. Já tem mais, já tem mais. Não tem descanso, tio. Essa parte aqui é altamente de Andrômeda. É o quê? Vamos com a esperta. Botãozinho. Fala com o botãozinho. Ah, isso. Ficou verde. abriu. Mas Será que tem como ir lá pra cima? Pegar os itens grego? Certo, cara, sim. O quê? Ficou... Oh, Ixi! Meu Deus, e aí, Leon? Esconde! Pois é, vamos esconder aqui, hein. Ó. Antes de mais nada, tio, O escopreta, Oh meu Deus do céu, o negócio ficou bem feio agora, tá bem feio. Cabreirão, ó, oh, ó. Oh. Finish him. <risos> <risos> um amigo para o chão. Hum. Beleza, dois amigos para o chão. Olha o Zoe. Vai Zoe. Onde é que eu tô? Cai, cai de boa, tio. Isso. Vamos ter que esperar os caras aqui. Ô, oh, meu Deus do céu, então vamos ter que ficar no pique aqui. Cagão. Rapaziada, é, saiu uma plantinha, hein? Aí, aí ficou... Ah. Atentador. Matei Nós aí vai, hein? Beleza, vamos pegar a plantinha antes de mais nada, meia volta. Assim. É vamos analisar o, o sistema aqui. Tem um lock com altamente periculosa. Ô, oh, cuidado, hein? Cuidado, Vamos ficar ligeiro, hein? Rapaziada, o que que acontece quando tem lock de longe? Ó, ó. é Isso, vem com o zóio. De novo. Oh, meu Deus, o zóio dele é altamente resistente, hein? Vamos chegar mais perto e entrar dentro do olho desse lock, ó. Oh. Para com essa porra aí! irmão É profissional mesmo, hein? Oh meu Deus! Morre, diabo! O zóio do mal, hein? Caralho, é... não, que vira! Meu Deus, o do mal, hein? Esse é do mal mesmo. Rapaziada, vamos conferir. Você deixar pelo menos 10 mil pro caverninha. Oh meu, 15 mil, hein? Ah, isso é legal mesmo, hein, tio? Beleza. Pegamos mais uma granadinha. É a verdade. Rapaziada, se você não se importa, o caverninha vai voltar pegar a escopeta e descer e conferir a treta, hein? O quê? Olha, peraí. Você nem desceu, os caras estão de ativado. Bateu! <risos> <risos> <risos> Nossa, esse é Loki! Rapaziada, já, já tá acabando o life aqui, vamos ter que fazer outra combination e outra tomadinha. Oh, meu Deus do céu, vai tomar no caneco. Rapaziada, como é que é o negócio? pegamos aqui, 1600. Beleza, estamos chegando, chegando aqui no, no final da treta, tipo. acabamos, já descemos tudo, de uma volta, o cara do helicóptero já atirou em todo mundo explodiu o planeta. Tem que acabar isso, hein? O Liam vou acabar com esse negócio aí. Essa parte tá altamente chata. Bah, a parada é chata, mas é já tá o tô bairro do Chaves aqui, hein? Ó, vamos se ligar. Uhum. Ó, 5 mil. Oh, melhor, roubamos as economias do Chaves. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Rapaziada, onde, é onde é que eu tô? Nos Estados Unidos. Beleza, o cabelo desceu é aqui somente para pegar os itens. O um local é outro. Ou oh, menos, cara, tá picudando mesmo, hein? Se inscreve aí, tio. Rapaziada, até que pra baixo. Aqui pra cima. Vamos conferir lá em cima. Aqui. Vamos ver qual é que é. Descemos a tiro pap Léo. Rapaziada, simplesmente esquecemos de apertar o botão da okay? Vamos ficar esperto. Que é agora a chibata vai voar. Rapaziada, ele tá no local. O okay. quê? Oh, meu Deus. Ca Capa dentro. Isso, cai. Rapaziada, os caras estão vindo atrás. Tio. Olha, eu quebro esse bairro do Javi. Pega essa munição e sobe, sobe, Leon. Viradinho. Oh. Ixi! O das, os cara tá colando aqui, hein? O caverninho tá escutando os barulhos. Oh, oh. Beleza, primeiro. Vai! Vai! Vai! Vai, vai! Joy, picou vai, junto, hein? Vai, vai. Caiu de vai. boa! 1700, Vaza, Leon! Vaza! -se. Ô, oh, Leo, vaza aqui. Vá, Leo. Ô, oh, meu Deus. Vai, Leo. Corre, Leo. Oh, negócio aí fora. Isso. O oh. oh, meu, tá trancado. Ah, tá trancado, Leo. Volta. Volta. Oh, oh meu Deus. Baio do Chaves. rápido! Escopreta, tranquilo. Escopreta. Escopreta. Oh meu Deus. O cara explodiu tudo, hein? É. Cabarada. Olha, é, uma plantinha ali, hein? Ô. Oh, é plantinha? Não, é... Dinheiro. Ó, é. oh, outro bairro sagrado aqui, hein? Não tem nada, hein? Era sagrado esse, hein? Vamos chegar em jogo. É um hein? Oh meu Deus! Rapaziada, o cara tá ali. Ó. Vamos brincar os aí logo para largar de ser trouxa. Oh meu Deus! E aí, Leon, rápido? Achou! Oh! Rapaziada! Pode oh, oh! ter plantinha! Rapaziada, até a última combinação do amor, hein, tio? Rapaziada, o cabelo está apelando pros universitários das plantinhas. O que acontece? Vamos pegar a escopeta agora. Oh, meu Deus. Pega essa escopeta. Pega esse negocinho. Vamos descer. Desce, cabelo. Desce. Isso. Beleza. Descendo aqui. Nossa, o pau come feio, gente. Ó. Que delícia. Plantinha. Primeira coisa. Já. Oh. Plantinha. Tranquilo. Deixa o Loki vir. A gente está no pique, hein. Ó, o pessoal tá comendo feio petinando aqui hein? o que que é esse bloco tio onde é, o caverninha tá apanhando nem sabe de... o que é o louco aqui tio dentro do seu olho caverninha Nossa, seu bloco ainda passou a barba ou mesmo fazer o um spray hein? vamos ficar esperto oh. Parabéns pra você! Oh, tá vindo outro, hein? Tá vindo outro lock, o caberninho escutou. Oi! Oi! Onde? Oh, meu Deus, ele tá aqui dentro do seu olho, Ó oh. Rapaziada, tá rolando tiro pra toda parte. O Leon não está gostando nada disso. Eu não curto, eu não curto. Beleza, o que resta saber? Oh, meu Deus, deixa eu trocar ideia dos cavernistas aqui, tiozinho olha ah. é, é pra cima aqui, tem que dar um jeito de subir esse negócio grego aqui Sobe. Oh. fazendo a coleta por aí, por aí Entramos aqui Vamos subir, tem, tem, tem que ser por aqui Oh, meu Deus do céu ah. Rapaziada, o cara explodiu tudo Temos dois botões ali um na esquerda e outro na direita, ó. Ô meu, tá ali, hein? Olha a escadinha ali, o cara não viu. Vai ter que descer, tio, tem outro jeito. lá embaixo! Lá embaixo! Será que tem como dar um, dar um tirinho ali? Não tô lembrado não. Podia pegar o tirinho, tio. Ô oh, meu Deus, pegar o tiro ali ia ser mágico. Vamos ver. Não, não. Não, tio. É um botão do amor. Ah. Ligue, galera, Ô oh, meu, fica um bico... ah, Ninguém me fala, ninguém fala nada. Eu não sabia o eu era tão potente assim, o bicudo. Você é forte. Beleza, meu. já Já bicudamos uma. Vá. Beleza, rapaz. Chegamos na escadinha do outro lado e o último botão a ser apertado. Vamos ficar ligado. Oh. É agora, hein. O oh, botão ali vai abrir a porta e a gente vai simplesmente sair fora, que essa parte está... Altamente suadorística, hein? Cabrelinha não tá curtindo isso. Cabrelinha é essa aí, meu. Beleza, pula ali. Desce, Lio. Oh, Ô, Lio, desce. Ô, oh, meu Deus do céu. Vou ter que descer por aqui. O Lio está desobediente nesse gameplay, hein? Vamos falar com o Lio com amor, hein? Beleza, parece que a porta vai abrir agora, hein? Ah. vá. Acho que merda. Rapaziada, todo esse sufoco pra chegar nessa escada velha. Beleza, um pouco de sossego e conforto para o Lio. Vamos ver. Tô sentindo coisa ruim. Não, eu um tinha oh. tentado. Ué! Uou! Oh, meu Deus, pare vale isso, jogo. Xa é, xa era. Eu vou te matar, filha da puta! Vem, ah. cara! Uou! Uh, uh, uh. ah, ah, ah, ah. uh, oh. Rapaziada, ah, meu caber é demais! Isso! Fudeu! Ih, oh, rapaz! Oh, seu Loki! Rapaziada, até o momento. O Leon curtiu! Thanks! When we get out of here, drinks are on me. Yeah! Hey, I know a good bar. Para com essa porra aí, meu irmão! O quê? Wayne! Mike! Wayne! Oh, Mike! Oh! Oh, Mike! Oh, meu, já era Mike. Oh, não! Não! <risos> <risos> Rapaziada, a gente ia tomar um, uma cervejinha no boteco junto. Ia ser um dia especial pra mim, pro Leon e pro Mike! Você fez o Oh! I'll make sure you're the next to go, Sadler. Isso, Leon. Rapaziada.